Oi? Uma wetland para o tratamento de águas pretas aqui em casa, aqui em Gaia Terra Nova. Nós vamos fazer uma para o tratamento de águas cinzas. Quer aprender? Quer saber como é que faz? Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Então, legal você se preocupar com a Amazônia, com o Brumadinho. Ah, tudo bem, mas o que você está fazendo na tua casa para resolver o problema, por exemplo, do esgoto? Lembrando que nesse sábado, dia 14, a partir da uma e meia da tarde, a gente vai estar aqui em Gaia Terra Nova, dando uma oficina, um minicurso. curso Já é prático. Nós vamos instalar aqui, nesse buracão ali, nós vamos instalar uma wetland, um banhado construído. É uma das etapas de tratamento da, das águas cinzas que a gente faz aqui em casa. O antigo eu estou desfazendo, deixei metade a amostra para mostrar para vocês como é que é feito o tratamento nesse sistema, que é a reprodução em microescala de um ecossistema natural presente no ambiente, então a partir daqui a gente vai entender como é que se dá a infiltração da água, como é que ela percola o solo, como é que ela é, é transmitida ao longo do declive do terreno. É, como é que se acumula ou se formula em sol freático e como é que, que acontece quando ele sai à superfície, que vai virar um lago, um rio, um, alguma coisa, uma mina d'água ou alguma coisa assim. Isso tudo a gente vai ver. Mas principalmente aqui atrás nós vamos construir uma wetland. Quer aprender a fazer isso, baixíssimo custo, uma wetland de baixíssimo custo que é para você começar a resolver o problema do esgoto, aí no sítio, na chácara, na fazenda, ou na tua casa, zona rural, quer aprender a fazer? Vem aí. R$ reais a participação. Dá uma e meia da tarde até terminar o serviço. Deve ser ali para umas cinco e meia por aí assim. Legal? Para fazer a inscrição, você vai entrar em contato com a Elisa, em Itajubá, do Vida Cósmica, a inscrição não é feita aqui comigo, você entra em contato com ela e faz a inscrição lá com ela, combinado? Então até sábado, uma e meia da tarde, na implantação de uma wetland ou um banhado construído para o tratamento ou polimento de águas cinzas de uma residência.